Só um minuto, irmã. Quero ver se Deus está contente nesta hora. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Desculpa, senhor. Desculpa, botar o curto, Não, pode ficar à vontade. Não sei, não... Tô nervoso, irmão. E eu? Mãe. Olha, irmã. Tem uma coisa para falar sobre isso, irmã? A irmã aqui. É? O é? é. celular, irmã. Glória a Deus. Jesus ouviu as peças. Glória a Deus. Aí, irmão. Entrega o celular da moça, irmã. Glória a Deus. Não. Glória não, a Deus. Não, irmã. Glória a Deus. É Dá ah, tá, o pai dela para fazer a igreja dentro da casa amor. Você glória deu o celular para quem, irmã? Glória a Deus. Entrega o celular, irmã. O é pai dela é polícia. Glória a Deus. É. A senhora roubou na loja, glória a Deus, irmão. Você, irmã. Você não roubou, irmã? Eu vou travar aqui, irmã. Glória a Deus. Glória a Deus. Pega. Que coisa feia. Glória a Deus, Deus. irmã. na loja. Olha, olha. Vergonha, irmã. aqui, Dani. Abre aqui, abre aqui. Tem vergonha na cara, não? Não, irmã. Tem... Glória deixa a Deus. Falar, não, Deus a perdoa. Não irmã. fala, não, Agatha. É. Deixa ela falar. Pode falar, pode falar, é. pode falar. Sim. Irmã. O Deus a perdoar ah, é? Deus não. a perdoa. Glória a Deus. Não. Glória a Deus. Não. Entregue, não. irmã. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus ah. ah, ah, céu. Deus. Não, Espera, gente, deixa ela falar. Eu peguei a porra do celular para tentar achar. Não, não, não foi isso. Eu, eu, eu, não não. não. foi isso o quê? Deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Deixa eu, não, não, deixa se... não. Deixa Não, deixa explicar. Ela, Agatha, deixa ela explicar. Deixa ela explicar. Deixa mostrar. Aconteceu assim, ó. Eu tava com Você não viu, você não viu que era meu celular. Eu não olha, vi. me te uma uma dá uma olhada, não dá uma olhada na droga. imagem, Pera porque um eu passei por ladrão na minha loja, eu passei por ladrão, glória a Deus, não olha aqui, isso, devolve que a, a gente isso. quer ir embora, eu já tenho já compromisso, eu eu tenho celular, já, é então vamos embora, glória não a Deus, glória a Deus, glória a Deus, já entregou o celular. Eu eu fez uma não, eu quero escutar a explicação ah, dela. Não explica, Olha, me agora, me explica. explica. Essa... Foi assim, foi eu tava me comprando creme. Deixa ele explicar. Eu glória o a Deus, Deus a minha, Glória a, a Deus. O meu, juro que Deus tá. você, mexeu você mexeu Deus. em cima, você glória mexeu no cabelo. Glória, ah, Deus, glória a Deus. Olha, Deus é o amor que tem poder. Posso estar na sua cara para você ver? Misericórdia. Deus, tenha Deus tem Arizona, a pena, é, Deus tem é a pena. É, é glória a Deus, glória a Deus, Feels glória a Deus. Nem foi na foi na igreja. O seu celular, não, o seu celular é rosa. O seu celular é rosa porque o dela é rosa. Não, não, não, ela. Ela não ganha o celular na esquina. Ela não ganha, não! Ela não ganha o celular na esquina. Para, para, para. Você quer? Não, você não quer? Que coisa bonita, né? Não, vai, vai, vai, vai, vai. Pra você ver como Deus é justo, né? te pegar um pregando lá depois te não roubar foi, o celular, não celular amor, Você não roubou meu celular, roubei, não não mas roubei, mas não não não não não Você pegou emprestado? não não, não nem você que sabe. Pegou emprestado? não não não medo, foi gente, isso, não Foi não ver, né, vou vou não aqui ver. Ver. não Eu não uma não vou ver. Ver. não Eu não não não Deus não não Deus te abençoe, não não Quantos Ai, anos pai. te conheço, a gente não tem consideração, não foi isso que o demônio então veio abaixando você nessa hora e você pegou, esqueceu de Deus e sai do um roubo e vem para a igreja pregar, glória a Deus. Esse é o exemplo, esse é o exemplo, é lindo, maravilhoso. Eu não ia ficar passando essa vergonha, literalmente, glória a Deus. Quero... Inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho e deixe seu like. Ajude o canal a crescer.